Olá, meu nome é Jéssica Silva, tenho 24 anos e sou do Valde. Participe como voluntária na iniciativa Vamos conquistar uma iniciativa lançada pelo município de Óbios. Uh, o que me motivou uh, a fazer parte desta equipa foi o facto de perceber uh, que podia ser útil e fazer uh, a diferença na vida de alguém. O que retiro é o facto de poder conhecer e partilhar experiência. Olá, o meu nome é Ana Sofia, tenho 23 anos, sou licenciada em Serviço Social. Sou voluntária de uma iniciativa denominada por Vamos Conversar, desenvolvida pelo município de Óbidos. O que me motivou a integrar esta equipa foi principalmente o desejo de ser útil e minimizar de alguma forma a solidão que as pessoas possam estar a passar nesta fase doar para transformar e efetivamente recebemos muito mais do que o que damos e é incrível ver a diferença que fazemos na vida das pessoas com gestos tão simples. Olá, o meu nome é Joana, tenho 27 anos e pelo confinamento e pelo facto de estar em teletrabalho neste momento estava a sentir me muito limitada. Quando me apresentaram o projeto Vamos Conversar, não hesitei em participar pois vi nele uma janela de oportunidade para poder fazer algo pelos outros. As nossas conversas com os idosos baseiam-se em coisas muito simples, como perceber se está tudo bem, se precisam de alguma coisa, se podemos ajudar de alguma forma e, no fundo, fazer-lhes um bocadinho de companhia. Este projeto tem sido bastante rico em termos pessoais, porque acabamos por lhes fazer um bocadinho de companhia a eles e eles a nós e, acima de tudo, porque estou a poder fazer algo diferente na vida de alguém.